E aí, beleza? Vou estar tá te passando esse solinho aí agora, tá? É um solo bem simples, não tem nenhuma técnica muito avançada. Mas eu já vou estar tá deixando também a tabulatura embaixo, é para facilitar um pouquinho, beleza? Nós já quero te pedir, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você puder compartilhar com seus amigos aí, compartilhe. Dê o seu gostei, né? Que isso aí ajuda bastante a gente, tá? Então, vamos para aula. Bom, então aqui o solo ele vai estar tá dividido em três partes, tá? Eu não vou dividir em muitas partes, já que é um solo bem simples. OK? Então eu vou executar ele aqui lento e aí você acompanha pela tablatura aí, beleza? Primeira parte. OK. Agora a gente vai para a segunda parte aqui. Novamente. Ok? E aí vem a terceira parte aqui que é bem simples também. Tá, novamente tá no finalzinho aqui lembrar de fazer isso aqui né lembrando que ele tem um delayzinho aí tá esse delay ele bate aí junto com o metrônomo né então, é, basta fazer uma configuraçãozinha mais ou menos aí com a batida do metrônomo ou a batida da bateria, né? Se você já tiver uma noção mais rítmica aí e o delay vai bater certinho, beleza? Então é isso aí, espero que tenha ajudado, beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.